Para tipos de corrida diferente, aí a gente tem a questão do trail, né? que dentro do próprio trail a gente tem que escolher o tênis correto. Se você vai correr num, num terreno que é mais duro, que é aquele barro duro, se você vai correr num terreno que é cascalhado, se você vai correr num tênis que é mais úmido, molhado, né? que, é, que, é, que é mais escorregadio, tudo isso você tem que escolher um solado diferente, ou com mais garra, menos garra, tá? tudo isso para esse tipo de terreno. Okay? Agora, quando a gente vai para distâncias, existem também essa questão do tênis mais grossinho, né? para aguentar mais o, o impacto, a porrada, para deformidade dele, porque ele vai deformar durante o, o, o percurso, o seu treino, a sua corrida, então, para ele aguentar mais, ele tem mais espaço para deformar, tá? e se manter mais confortável. O que acontece em períodos mais longos de corrida, né, de treinamento, é que o músculo dos seus pés cansa, você diminui a ação do seu corpo né, para absorver esse impacto, essa resposta motora, porque o seu corpo vai cansando, de acordo com o seu condicionamento físico, claro. O seu tênis tende a segurar um pouco mais essa pancada, ok? Se o seu tênis é muito fino, você passa mais, você transmite mais essa energia para o seu corpo. Se o seu corpo é mais largo, você transmite menos energia, Lembrando que essa energia que o chão transmite para você, a força de reação do solo, ela é fundamental para você conseguir se deslocar com mais rapidez. Lembra da areia? A força de reação do solo da areia é muito menor. Isso não transfere. É macio, mas você não consegue desenvolver a sua corrida. Então acaba que o impacto, essa força de reação do solo... Ela te ajuda a ir para frente, né? Você tem uma ação mais rápida. E a depender da escolha do seu tênis, se ele é muito macio ou pouco macio, isso pode influenciar também, beleza? Mas lembre-se, é sempre a sua técnica, o fortalecimento do seu corpo. O seu corpo em si é que vai te, vai te proporcionar um melhor desenvolvimento em várias distâncias, em vários terrenos, tá bom?